Kátia? Sim, sou eu. Tá com mala? Tô. Olha que legal, uma motorista mulher. <risos> Se eu ganhasse o um real pra cada mina que falar isso, tava rica. Vamos lá então? É. Acredito que outro dia um mané me deu uma estrela? Porque eu não ofereci água, não ofereci bala pra ele? Pode ficar tranquila que aqui você já garantiu as suas cinco estrelas, tá? Cala a boca!